Vamos lá. Correção da prova, exercício 1. O segredo desse exercício, da solução desse exercício, é o alinhamento entre o segmento dado, o esquadro e a prancheta Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é alinhar perfeitamente o esquadro ó, com o segmento. Depois disso trava a folha para que ele não se mexa mais e nós vamos então fazer o que é necessário identificar onde os pontos se cruzam para que eu possa ter a perfeita é, perfeita marcação do ponto de início e fim então eu vou prolongar um pouco esse segmento aqui é para você desenhar somente utilizando o esquadro ó. então Prolonguei o segmento, não importa o tamanho. Vou pegar o segundo esquadro e vou traçar o quê? As linhas. olha, As linhas que se encontram. As linhas de baixo, exatamente no final. E criando o cruzamento, olha. percebe? Não importa que eu passe, mas importa que essa linha passe exatamente ao final do, do segmento. Essa é a questão da precisão. Ó. Conjunto está estabilizado, o outro conjunto estabilizado e essa também vai passar exatamente no final. O que, que nós vimos nas aulas? que se eu traçar a diagonal desse triângulo, que é isósceles, porque ele tem dois ângulos de 45 e um de 90, né? essa diagonal que vai passar exatamente pelo ponto de cruzamento aqui. ó. Então, esse ponto aqui ele tem que ser exato. Quando ele cruza lá em cima, ele marca essa mesma distância lá. Por quê? No caso disso. Vê se vocês observam aqui a formação do triângulo isósceles, Esse ângulo, eu rebati lá, então dois ângulos iguais, então dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Então eu estou aqui começando a formar o meu quadrado que foi foi solicitado, olha. Tracei Está aí o meu quadrado, quer dizer, esse, esse retângulo, esse triângulo aqui é igual a esse aqui. Portanto, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse ponto, essa diagonal, está passando exatamente no cruzamento, então está preciso. Agora, falta que eu faça o quê? Identifique o centro geométrico... E essa linha tem que bater exatamente nesse ponto. Esse é o centro geométrico? É o centro geométrico. Então, para que eu possa criar a concordância entre qualquer um dos vértices, vértices são os cantos do quadrado, né eu tenho que criar, identificar a metade. Eu poderia dividir todo o quadrado né, em quatro partes, como nós fizemos em sala de aula. No entanto, eu vou só marcar o lado a partir do meio. Ó. Então, centro geométrico, marquei a metade aqui. Centro geométrico, marquei a metade. Observa que esse segmento é igual a esse, esse segmento é igual a esse. Aí, bastava fazer o quê? Pegar o compasso, ponta seca no centro geométrico, centro geométrico, Geométrico do quadrado que eu criei, abertura no ponto identificado na metade do segmento até a outra e tracei. Então, esse é o resultado né, da prova. Aí bastaria fazer o quê? Reforçar o quadrado, ó. Vou reforçar as linhas de resultado final do meu quadrado, marcando exatamente o início e o final dessa linha. Pronto. O resultado final do exercício número 1, um, que era é traçar, utilizando os esquadros, um quadrado aqui o quadrado, depois traçar a concordância em um dos vértices com o raio de 20. Na prova do noturno, era a partir do centro é, geométrico. A questão do raio de 20, nada mais é que o quê? Pegar né, qualquer um dos vértices, então eu vou fazer aqui, ó 20 milímetros, Vou marcar vinte milímetros aqui. Vinte milímetros aqui. E vou traçar essa linha. Ó. Olha só. Vinte aqui. 20, aqui ó, 20, 20, 20, 20, quer dizer que aqui é o que? É o centro geométrico do raio de 20. Bastava eu colocar a ponta seca aqui, a abertura de 20, aqui que eu já criei e traçar o raio. Fazendo a concordância. Então, raio a partir de 20, eu uso o escalímetro e marco. Raio com concordância a partir do centro geométrico, eu marco a metade do segmento e transo. Ok? Então, esses são os resultados possíveis do exercício 1. Muito obrigado e até mais.